Podcast EPL. Hoje estamos aqui com mais um episódio, o sexto episódio da, da primeira temporada do Podcast EPL. Estamos aqui hoje com o Luiz Felipe França. Alô, boa noite a todo mundo, sou Luiz Felipe França, sou do Paraná e coordeno Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Estamos também com o Rafael Machado. E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou o Rafael Machado, sou o coordenador local aqui de Goiânia, e de vez em quando vou estar aqui enchendo o saco de vocês. Estamos também com o Stefano Justo E aí pessoal, tudo bem? Eu coordeno no Rio de Janeiro, sou conselheiro executivo e coordeno os eventos do estudante pela Liberdade E com o Vitor Peguraro é, Meu nome é Vitor, sou coordenador de comunicação do EPL São Paulo é, Estudante de Direito né, da Universidade de Guarulhos e trabalho no escritório de advocacia trabalhista e é isso aí Estou meio perdido, ainda que eu passei três horas dentro desse transporte estatal lindo que a gente tem, ainda tô me ajustando aqui. <risos> é, público de graça e de qualidade, né? Sempre, sempre assim. Hoje o nosso tema vai ser as manifestações. É, vamos discutir aqui com o nosso papo de bar de sempre, né? Vamos falar sobre as últimas manifestações, sobre o impeachment da Dilma e a relação que o EPL tem com tudo isso e essa maluquice toda que a Carta Capital inventou. Vamos lá. Bom, é, primeiro vamos começar falando sobre as manifestações em si. As manifestações reuniram quase 2 milhões de pessoas ao redor do, do Brasil, com, contando com 1 milhão de pessoas só em São Paulo 100 mil pessoas em Vitória, 18.500 pessoas no Rio de Janeiro, 100 mil pessoas em Porto Alegre, mais umas 5 mil pessoas em Rio Branco, 30 mil em Belém, foi 60 mil em Goiânia, 45 mil em Brasília. Foi um total assim muito grande de pessoas. No Sudeste. É, é que teve até internacionalmente também, né? em algumas, algumas cidades e tal. Teve na Argentina, na Austrália, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra. Peru e Portugal. Bom, a manifestação foi liderada pelo Movimento Brasil Livre, com algumas outras organizações também, na, principalmente na Avenida Paulista, chegaram a ter nove carros de som, que tem aquele movimento Quero Me Defender, a pauta dos militares e tudo mais. É, bom, eu queria ver com vocês... Qual a visão de vocês é, sobre as manifestações? O que cada um aqui pensa individualmente sobre as manifestações? Se o impeachment funcionaria ou não? Se entrar o Michel Temer é melhor ou não? Que, se, também, se as manifestações vão conseguir alcançar o objetivo, que é o impeachment da Dilma? Bom, essas manifestações tiveram um foco bem doido, na verdade. É, mas, no geral, era o pessoal tudo contra o PT, que o pessoal tá puto pra caralho contra o PT. Quanto a esse negócio é pedido impeachment, é pedido intervenção militar e o que eu acho mais engraçado é que essa intervenção militar veio principalmente dos conservadores, né? E tipo, o que eles não têm a mínima noção é que o militarismo, desde 85, quando terminou a ditadura militar, ele está sendo totalmente suprimido desde Sarney até hoje, principalmente com esses anos de governo do PT. Em geral, o pessoal só está doidão para tirar o PT do poder porque eles vão pensar que isso vai resolver. Mas, na verdade, isso é meio loucura, cara, porque tanto o PT, quanto o PMDB, quanto o PSDB, qualquer P, alguma coisa, já tá envolvido nessa merda total. A gente já está afundado numa lama de merda, cara, que é muito complicado sair. Sobre o impeachment da Dilma, só dá se o PMDB quiser, porque quem manda na, no Congresso, quem manda no Senado, é o PMDB. A investigação a gente já sabe como que vai ser. Se for para o Supremo, a gente já sabe o que acontece, porque a maioria dos indicados do congresso são indicados políticos Ou seja, vai caber ao Estado julgar o próprio Estado E a gente sabe o que acontece quando o Estado julga o próprio Estado No máximo que vai acontecer, é a Dilma no final vai ser premiada com 5 milhões de reais Por calúnia do próprio Estado, por tentar difamar o Estado É uma loucura deixar o Estado julgar o próprio Estado e é o que essa manifestação está pedindo, ela está pedindo que o Estado continue igual, que só tire a Dilma, que só tire o PMDB, que o impeachment deles, a maioria não sabe como funciona o impeachment, que é que já dá o um impeachment na Dilma, no Michel Temer, mesmo ele não sendo o presidente do Brasil, e acho que alguns até pensam que se a Dilma sair, quem vai assumir é o Aécio, e está essa loucura, esse bando de protestos sem foco, apesar de alguns estarem sendo bem definidos, apesar de ter estatutos, tem pessoas com ideia louca de intervenção militar, de impeachment de todo mundo Mas a verdade é que eu penso, é que tá foda cara, é, tanto no judiciário, quanto no, nos poderes parlamentares Quanto no executivo, municipal, estadual, já tá atolado num, num, numa grande corrupção, num grande parasitismo E não vai ser só tirar de uma que vai resolver E acho muito pelo contrário, não ia mudar merda nenhuma porque o PMDB ia assumir de vez e o PMDB que já basicamente manda no Brasil inteiro e eu sou o meu executivo para poder ter um pouquinho mais de poder. Se é que já não comando o executivo, né? Porque eu tem só, eu essas coisas. Que que eu, eu, eu, eu, eu, eu só queria dizer que o Brasil é, deve ser um dos poucos países que tem três Franks on the Roots que existe. porque Renan Caleiros, Eduardo Cunha e Michel Termer. A gente conseguiu, enquanto nos Estados Unidos, ou pelo menos na série, só tem um Frank Aqui no Brasil a gente consegue ser T3 É uma loucura total, até no, na sociedade tem um vereador assim, que é um Frank Underworld da vida Que com certeza tá desviando recurso público e tá indo à escala do poder Porque hoje em dia pra você ser da elite do Brasil, pra você ser da classe boa você começa geralmente com o vereador e vai pra frente, vai conseguindo patrocínio, vai ficando foda. É, é, tem cara aqui no meu município, que é pequeno, que só tem 100 mil habitantes, que começou como vereador, hoje o cara tem fazenda aí pra mais de metro e tudo quanto é lugar, é rico pra caralho. É porque realmente hoje em dia a política é um negócio rentável. Qualquer um que entra lá, consegue entrar e se mantém, já manda, já, já tem dinheiro pra caralho. Bom, Stefano, você pode passar para a gente um pouco da sua opinião sobre as manifestações? Claro. Sim, cara, eu acho as pautas bem válidas, na verdade. Eu vou dar uma lida aqui, que eu estou no, no Facebook da página do MBL. Está a primeira é impeachment, né? Essa talvez eu não concorde tanto e tal, porque eu não sei se vai melhorar de fato a situação atual das coisas. Mas a segunda, redução do número de ministérios pela metade, mas quanto menos melhor. Então. É necessário isso. Fim da fraude orçamentária, 3. É uma boa ter a lei de responsabilidade fiscal, precisa ser levada a sério realmente. A 4. A saída do Dias Toffoli, do colegiado, jogador da Lava Jato no STF. Isso foi ridículo, ele pediu para julgar isso, aceitaram, ele já foi advogado do PT, então, assim, é fraude na certa, sabe? É bem errado isso. A 5. A CPI do Programas Mais Médicos, que a gente já viu várias... Vários escândalos né, envolvendo esse programa. A seis, CPI do BNDES, que provavelmente vai ser a próxima CPI do fim do mundo. A 7, ajuste fiscal sem aumento de impostos, que realmente precisa de cortes orçamentários, responsável pelo enxergamento da máquina pública. Oito, repúdio ao Foro de São Paulo, esse eu acho que não precisa nem falar mais nada. 9. concessão de asilo político a Leopoldo Lopes, que a gente vê que o Brasil realmente dá apoio a, a governos totalitários, por exemplo, do governo venezuelano. E 10, fim das verbas de publicidade estatal, que realmente não está claro isso para gente, e a imprensa realmente precisa ficar bem mais livre. Então, assim, em linhas gerais, eu acho que as pessoas podem não concordar com tudo, mas eu acho que a, as pautas estão tão bem definidas, estão tão boas, assim. O Vitor, e qual a sua opinião sobre isso tudo? Então, é, primeiro de tudo, é, a gente precisa deixar claro que essas manifestações são totalmente ilegítimas e isso é indiscutível. Ah, existem vários movimentos lá, alguns pedem intervenção militar, outros são totalmente corporativistas, mas aí a, a, a mídia acaba aqui querendo usar isso para passar uma imagem caricata de toda a manifestação. Mas, né, como eu disse, na minha opinião, só as manifestações são totalmente legítimas. O que eu acho que os liberais devem, devem fazer dentro dessa manifestação? têm que comparecer sim, tem que estar tá atuando, tem que dar a cara lá, tapa, mas sempre deixando claro que rejeita qualquer tipo de golpe militar, ou qualquer tipo de, de intervencionismo de esquerda, de direita, seja lá o que for, e combater exatamente essa visão caricata que tentam passar das manifestações E o melhor de tudo é que, por enquanto, ela é um sentimento meio que antipetista Mas eu acho que com dando o caminho certo, essas, esses manifestantes podem passar a ter uma visão mais geral anti-governo, e aí eu acho que o caminho para para nossas ideias florescerem vai vai estar tá aberto assim o número de adesões para o movimento liberal é infinito dentro dessas manifestações. É, o, o Renan que estava lá também em cima do caminhão discursando, o discurso dele foi meio que sobre liberdades individuais e sobre o estado de bem-estar, né, e a maioria que estava lá, tipo, tirando os militares, assim, concordava 100% no que ele estava falando, e todo mundo entendeu que o estado só está lá para atrapalhar. Sim, é, é uma lama, um negócio meio louco, né, porque se você for parar para discutir com um cara que defende uma intervenção militar, o cara é totalmente o oposto do que um liberal defendia. Então eu não, não vejo como um liberal consegue se juntar com um cara desse para falar, por exemplo, ah, mas nós temos um inimigo em comum. Não, tudo bem, mas você e eu gostei muito do que o MBL tem tem, tem vem fazendo nos últimos dias. É deixando claro que a posição deles é totalmente contra esse movimento dos revoltados online, por exemplo, que pedem intervenção militar. Acho que esse é o caminho certo que, que os IBS precisam tomar nessas manifestações. É, a ditadura militar é tão ruim quanto a ditadura do proletariado, né? Com certeza. <risos> Bom, Luiz, então, sua hora de falar sua visão sobre as manifestações. É, eu acho que essa manifestação, as manifestações são bem peculiares, porque pelo menos o que eu sinto aqui em Curitiba, eu senti em São Paulo, acompanhando no Rio, elas, é a primeira vez na história do Brasil que elas emanam de é, jovens lideranças que não tem nenhum contato político com partidos. Então você tem lá direta diretas já, você tinha o interesse dos partidos, atrás disso, é, na derrubada do Collor, era óbvio que isso ia acontecer desde que ele entrou no governo, então o Lindenberg era do PT, ele tinha nem 10% da casa legislativa para se manter no governo e eu acho que o ambiente político que, que está agora é propício para o PMDB, eu não acredito mais que o PT mande alguma coisa lá dentro, então hoje os quatro que que comanda o país, Michel Temer, Eduardo Cunha, é, Renan Calheiros e o Joaquim Levy, sem dúvida alguma, tanto que ele já, essa semana, ele acabou falando coisas sobre a Dilma e eles até passaram por debaixo de do pano para não, não ficar, aumentar a tensão e eles terem que mandar o Joaquim porque ele é, é um pilar fundante hoje nesse, nesse quarteto. Eu acho que o impeachment só viria com mais pressão popular, o impeachment ele só vem realmente de se aumentar as manifestações, o PMDB já, já se manifestou que o, o dia 12 do 4 é um dia importante, eu acho que o que eles querem passar mesmo é mais um, um anúncio para o governo e não para o povo, que che, chegou no dia 12, você tem um aumento das manifestações, mas não a ponto de gerar uma estabilidade política para derrubar um governo, aí o, o PMDB toma de fato. Eu acho que o mais fraco desses quatro é o Michel Temer e talvez alguma coisa ali pode, possa surgir, porque o Eduardo Cunha, ele veio no Paraná, ele já foi no Rio Grande do Sul, já foi em várias cidades, várias capitais do Estado, então dá para perceber que ele começa uma movimentação para para se manter como um líder, ele estava polarizando mais. Eu acho o Eduardo Cunha hoje o, o melhor político, você pega a, a trajetória dele dos últimos 10 anos no Brasil, é impressionante, de deputado, suplente de deputado estadual no Rio de Janeiro, hoje a arrecadação política dele é tão grande, que com certeza tem uns três que, são, que foram eleitos no, no estado do Rio de Janeiro, com as doações provenientes do Eduardo Campos. Um caso de impeachment, tomara que se houver que aconteça esse ano ou no começo do ano que vem, porque daí nós já temos eleições no ano que vem, só que para o movimento liberal eu não, não vejo tantas vantagens por, por nossas lideranças estarem em cruz ainda. Então você tem o Renan, você tem o Quinho, você tem o Fernando, tem outras lideranças surgindo no, nos outros estados, mas você... É, você enfraquecendo o governo, você trocando de governo, eu acho que você enfraquece as manifestações e tira é, o foco da mídia, dos, do movimento liberal, do EPL, que teve repercussão, foi para a Carta Capital, os outros portais de esquerda, o MPL, que eu, julgo, eu fiquei bem feliz com a posição deles, conseguiram fazer um Relações Públicas excelente, então... Antes, até do dia 15, eu acreditava que, que aquele Marcelo do... No, não lembro nem o... Aquele cara que fica pegando o dinheiro do, dos outros, vendendo camiseta. Eu achei que ele ia aparecer como a principal força, mas ele, ele esqueceu de trabalhar relações públicas, não foi parar em jornal, não foi parar em televisão. O MBL fez muito bem isso, vem para a rua, o um rapaz que foi pro o Roda Viva... Isso gera resultados, acho que o Kim está começando muito bem, facilmente ele pode ser candidato a vereador se ele quiser, não sei se é bom para ele, na idade que ele está, porque tem uns, alguns amigos em São Paulo que já trabalharam no governo, trabalharam na Câmara de Vereadores, e eles brincam que a maior escola de bandido no Brasil é a Câmara de Vereadores de São Paulo, casos de pessoas que entraram bem intencionadas e saíram mais bandidas que uma Maluf de lá. Eu acredito que, então, pensando politicamente para o movimento liberal, o certo seria manter a tensão, mesmo com o PMDB lá dentro, fortalecer o Levi nesse, nessa mesa que hoje governa o Brasil. Ele está deslizando bastante porque ele está aumentando, tá aumentando o imposto, ele não está cortando na carne, manter uma pressão aí para diminuir, fazer a pauta acontecer aos poucos. E eu acho que hoje. A Dilma caindo é muito pior para o povo brasileiro, porque se a gente conseguir manter esse clima, manter a tensão é, e comendo aos poucos, conseguir morder uma reforma política de fato, os, os estados já começaram a se movimentar, essa semana, segunda-feira, na Assembleia Legislativa do Paraná, já teve a, a primeira reunião para a criação do documento que será enviado para Brasília, sobre reforma política, falou um rapaz do, do Ministério Público, falou outro rapaz do Instituto Ulisses Guimarães, aí já mais com um pensamento à esquerda, mas que não cola mais. Então, eu acho que é manter a atenção. O Eduardo Cunha, para se fortalecer, ele vai, ele vai querer atender. Também é uma corda que puxa dos dois lados, pensar que o Eduardo Cunha e o PMDB do nosso lado, eles não estão. Então criar uma pauta não, não de reforma política macro, macroeconômica, eu diria, mas micro. Vamos trabalhar aí dois anos, o que, que nós conseguimos manter nossa atenção nesses dois anos, o que, que nós podemos fazer? Eu gosto da ideia do novo, tenho meus problemas gerenciais, não, não sei como, como que está que andando, eu sei que eles têm um pouco de receio de mexer com políticos que já foram candidatos, mesmo na primeira eleição. Pelo que me parece o único que, que foi, já foi candidato, que, que se manterá no, no, no Partido Novo, que migrará para o Partido Novo, é uma só Van para Dá para perceber bem a, a proximidade. Aqui no Paraná, foi um professor da Federal que assumiu, nos outros estados também. A maioria são engenheiros, professores. Eu acho que isso é interessante, mas tem que ter alguém por trás que, que entenda esse jogo. Espero que alguém... No Rio de Janeiro, em São Paulo, tem essa ideia que não seja só um, como o Amoedo vem de um grupo de amigos que decidiu mudar o país pelas ideias e não pela força política. Acho que se você, se você pelo menos, não quer jogar o jogo, você tem que conhecê-lo para não, não tomar um atraso. Tem que cuidar com as pautas, tem que cuidar com o amadorismo antes que botem o partido nos três cantos e acabem com a imagem, porque o único capital que o partido tem é a imagem, acabando com a imagem, o partido morre no outro dia. Então, esse é meu apanhado geral aí do, do que pode acontecer no Brasil nesses pelo menos nesses próximos dois anos, sem, sem, sem muitos detalhes. Bom, é muito importante a gente ressaltar que o, o EPL, né, os Estudantes pela Liberdade, ele é uma organização totalmente apartidária não tem associação nenhuma, nem com as manifestações, nem com nenhum partido, tanto com o Novo, com, com nada disso. Entretanto, cada um dos integrantes do DPL pode ter as, é, se manifestar individualmente, contanto que não utilize recursos dos estudantes pela liberdade. Então, eu, por exemplo, estava lá na manifestação, do, junto com o Kim, e eu apoio totalmente as pautas da, da manifestação. É... Do novo também, eu também faço alguns, uma coisinha ou outra para o novo, edição de vídeo e tal. Então, individualmente, cada um, é, cada integrante do EPL pode se filiar a partidos, pode ter uma, um viés mais é, político, mas não significa que o EPL oficialmente tenha a representatividade política. Eu acho que vale ressaltar que, que é uma análise conjectural na visão do do que nós pensamos e o que se aproxima mais de nós. Não, não que, o, que o EPL tenha o fim político, mas com certeza, é, eu até brinquei no na, na última no encontro de liderança, que muitos dali seriam, pelo, no mínimo, candidatos e assumiriam cargos sem, sem titubear. Mas o, o EPL faz o trabalho dele muito bem feito, que é criar esse, essa espuma cultural, ideológica e... Tem seus líderes, e uns dias os líderes saem e vão alçar voos mais, voos mais altos. Então, acho que, que tem que ter bem essa distinção. Primeiro que é uma análise conjuntural minha, Luiz Felipe França, coordenador, mas também é, já, já trabalhei em já trabalhei nesse meio, então conheço um pouco, e isso não quer dizer que eu, que eu estou determinando diretrizes para os Estudantes pela Liberdade de forma nenhuma. Não, sim, sim. É, na verdade, isso daí é só para deixar bem frisado isso, que o EPL é uma instituição a e não tem envolvimento nenhum, nem com o novo e nem com as manifestações. É, eu gostaria agora que o Stefano pudesse falar melhor como funciona o mecanismo do impeachment. Puta, cara, você me pegou. Calma aí. <risos> eu posso ah. falar com isso porque eu acho que o impeachment não, não é uma artima jurídica. É, o, o impeachment é uma ferramenta política, né, e não jurídica. É política e jurídica, né, cara, envolve os dois. Eu, eu sinceramente, eu falei, esses dias eu estava conversando com, com um deputado, com um ex-deputado, que era deputado na época do Collor, eles, eles mesmos falavam que não, não existia nenhum embasamento jurídico de fato que, que ocasionasse a, o impeachment do Collor, tanto que o Collor foi, foi inocentado depois no STF. É, sobre sobre esse caso, acredito eu, foi o que ah, ele me Não cheguei a estudar isso. Mas parecer jurídico contra a favor do impeachment da Dilma tem de sobra, isso tem bastante. Ah, isso o, o O problema do, do direito brasileiro é que ele é findado muito na, na filosofia, nos princípios. Então, a hora que você vai, depende muito do jogador, a hora que ele bate nos princípios. Né? Então, a, o mensalão ali foi meio vergonhoso e eu acho que. Com certeza, mesmo com todos os fatos é, jogando contra, contra o PT, o Dias Toffoli nunca votaria num, numa condenação do, do político do PT. Isso nunca, nunca vai acontecer. E quem julga o impeachment é o Senado. Então, é, isso é fato. E com certeza ele não vai votar contra o PT. Isso, isso não. É, é, é, eu também acredito que a possibilidade de impeachment da Dilma é muito pequena, muito pequena não. mesmo. É nula, até porque quem manda no Congresso e Senado hoje é o PMDB. Eles têm a maioria no Congresso e é exatamente, quem decide isso aí é o Senado. Se o Brasil fosse no mínimo um país sério, os parlamentares ao se associar a imagem de um político denegrido, com certeza não teriam déficit ou não seriam eleitos na próxima eleição. Mas aqui, é infelizmente, assim que passar esse tempo, nas próximas eleições os parlamentares vão ser eleitos como... Se fosse qualquer outra eleição, como se nunca nada tivesse acontecido. Positivo. Ô Luiz, é, se, puder, se quiser então explica pra gente aí como funciona o, o processo do impeachment, mas de forma bem rápida, tá? É, acho que em dois minutos eu consigo falar. Primeiro, você, nós temos que se diferenciar a Operação Lava Jato do impeachment. A Operação Lava Jato, ela, ela é julgada pelo, pelo STF, e muitos políticos do PT estarão no meio, com certeza, sem sombra de dúvida. O impeachment seria sobre a Dilma e seria julgado no Senado. É, com dois terços, votação em dois turnos e, co como eu disse, hoje, politicamente, não é interessante para ninguém que haja impeachment. Eu acho que não é interessante para o PMDB, porque o PMDB assumiu um governo fraco, devendo muito, com o triplo da dívida pública que tinha três anos atrás, no, no começo, em 2011, se não me engano, era 1 bilhão e 700, hoje há é mais de 4 bilhões de dívida pública externa, é, então... O, o rojão está na mão do PT hoje se, se, a, se a impeachment cai, o rojão na mão do PMDB se eu fosse Michel Temer eu não, queria, não ia querer assumir isso não, sinceramente e acredito que mesmo a, a vontade de ser presidente não, não vai prevalecer agora o presidente é mais por ego do que, do que por poder né? Você pega ali José Dirceu, a cúpula do, do PT inteira quem tinha o poder mesmo era o José Dirceu, com a liderança do Lula. Bom, então parece que todos aqui estão um pouco unânimes é, sobre que a possibilidade de impeachment da Dilma é quase nula, né? O que, que vocês acham? Cara, é, na verdade, teve aquele parecer jurídico lá do Ives Gandra, né? Que ele falou que não necessariamente na improbidade administrativa precisa correr dolo mas sim pode ser de culpa, né, ou seja, decorrente de imperícia, imprudência, negligência. Então, assim, apesar de ser muito difícil, segundo esse parecer dele, é possível, sabe, então o MBL está se pautando nisso, para pedir o impeachment da Dilma. É, mas quem vai decidir se vai haver impeachment ou não, vai ser o presidente do Senado, se ele vai decidir se vai arquivar ou se vai levar para voto. Só que quem é presidente do Senado é Renan Calheiros, ou seja, se Renan Calheiros decidir levar esse voto para esse... esse esse pedido para votação, a gente já pode ter um verdadeiro House of Cares aqui no Brasil. Sinceramente, para mim, o impeachment só vai acontecer por movimentação de rua e por pressão pesada. Tem que, eu acredito que o impeachment só aconteceria com o, o dobro, o triplo de mobilização que teve no impeachment do Collor, porque lá tudo conspirava a favor. Você tinha um, uma estabilidade política... Nos outros partidos muito maiores, então, to, todo o problema institucional estava no colo, não, não estava espalhado, hoje você tem o PMT bem envenenado, não podemos esquecer que o Presidente da Câmara e o Presidente do Senado estão citados no Lava Jato, e o Sérgio Moro não é de deixar barato. Então, cara, é, eu fui nas manifestações dia 15, é, com o pessoal, do, alguns integrantes aqui do estudante para a Liberdade do Rio, algo mais extraoficialmente mesmo e aí eu peguei um coordenador que ficou responsável de fazer os cartazes e tudo mais, com viés liberal mesmo, né, menos Marx, mais Mises privatização imposto arroba rouba esse tipo de coisa e pô, foi bem legal, cara é, a gente ficou no, no carro de som é, perto ali do, do pessoal do MBL o Bernardo Santoro do IEL, o diretor do IEL foi lá, falou, o Rodrigo Constantino que é o presidente, falou Dan Santoro ficou com a gente, a manifestação inteira e tal. Assim, foi bem proveitoso, sabe? É, a gente levou uns, uns cartazes, uns flyers que o pessoal da, da Coordenadoria de, de Comunicação do EPL montou pra gente sobre a privatização dos dos meios de dos meios de transporte, né? Então, assim, o pessoal aceitou muito bom grado, a gente imprimiu uns 300 desses e Conseguimos dar todos e tal. Então, assim, acho que o, o saldo foi bem positivo. A gente puxou, inclusive, um, um coro de privatização da Petrobras e da Caixa. Quando a gente falou da Caixa, o pessoal ficou meio puto, mas... Tirando isso, foi, foi bem bom, cara. Foi, foi, acho que no na, do dia 12, inclusive, eu vou estar na, na primeira parte na Praia de Caraí, em Niterói. E depois a gente vai lá para Copacabana e eu vou falar no carro de som, sim, sobre privatização e tudo mais. Que imposto é roubo e tudo isso. Eu, eu não podia ir na manifestação porque minha mãe não deixou, <risos> mas a gente, eu, tive lá, eu tive lá junto com a, com a IPL, foi uma manifestação, uma manifestação bem legal aqui em Goiânia, tinha gente, em termos matemáticos, tinha gente pra caralho, é, a polícia militar daqui deu um número, outros jornais deram outro, mas no geral tinha muita gente, umas 80, 100 mil mesmo, e foi muito interessante, a gente lá da IPL tentou dar um dá um parecer mais libertário para essa manifestação. Porque até então tinha muita pessoa que estava revoltada, mas não estava sabendo o que ia fazer lá, o, o que, que ela ia pedir, como que estava funcionando aquilo que ela ia pedir. É porque é, realmente o pessoal pede intervenção militar, não é porque é mauzão, não é porque, ah, eu quero os militares de volta aqui para mandar, é porque eles pensam que isso vai dar ordem, é a mesma coisa com o impeachment. Então é sempre legal a gente como participante ativo de grupos de libertários e tudo mais, liberalismo, dá esse parecer em tudo quanto é manifestação que a gente puder justamente para esclarecer, justamente com, com esses panfletos que a gente tem muito assim para imprimir e dar para o pessoal, para dar esse parecer liberal da situação, para explicar como que a situação funciona e até melhorar e, o pensamento das pessoas para que elas possam ter foco é, ver como funciona e como que isso pode melhorar, qualquer problema que seja aproveitando esse impeachment, ou qualquer outra coisa, qualquer outra manifestação. De tudo que você falou, eu só consegui escutar uma coisa, num parecer técnico, matemático e números bem específicos, tinha gente pra caralho. É quase um artigo científico da quantidade de pessoas que tinham lá. Oi. E você, Luiz, você foi? Foi, foi, começou às, às 14 horas, às 9 da manhã, eu já estava lá. É, a, a polícia noticiou 80 mil pessoas, alguns falam até em 120 mil, eu acredito mais no prognóstico da polícia, são treinados para isso. E sobre esse, alguns pedirem é, intervenção militar, eu acho que hoje em dia, nós, vamos colocar ali, de 80 mil que estavam lá, 72 mil pessoas, ou até mais, 78 mil pessoas estavam não, não com, com caráter propositivo, então de vamos, vamos fazer tal coisa com uma agenda na cabeça, eles estavam indignados. Falta pão em casa, falta água, energia sobe, é, o valor real do, do salário diminui, a filha é demitida, então o, o trabalho do IPL nas nas manifestações é propor... É, mudanças, então é muito interessante essa dos cartazes porque você cria cria uma notícia externa, o jornal tira foto, vai para o jornal é, é importante que os, as lideranças do EPL falem nos carros quem, quem se sentir confortável e também os panfletos são essenciais porque a pessoa além de é, lê ali, ela coloca no bolso, ela, ela leva para casa, ela lê no outro dia, ela conhece o trabalho do EPL, tem ali o logo do, do grupo local, é, curte o grupo, começa a acompanhar, já, já entende o grupo como um norte, isso a esquerda faz muito bem. Então, em 2013 também era assim, era mais reativo do que propositivo. E é, teve uma, uma mão da esquerda de início mas a grande maioria ali não, não tinha pautas de esquerda, de fato, era mais, é, amanhã vai ser maior, virou uma festa de carnaval mesmo. Eu, em 2013 eu não fui, não, não senti é, substância política ideológica para ir, não me interessou, esse ano é, o... Eu não sou coordenador de, das manifestações, conheço os coordenadores, no que, no que eu puder eu ajudo com é, contatos, é, principalmente contatos. E, resumindo, eu acho que o papel do movimento liberal é ser propositivo. Graças a Deus, ainda bem que a esquerda está tá queimada e ela está mais preocupada em salvar o PT e se manter no poder do que faltar... É, as manifestações e a é hora da gente botar o time em campo e tomar tomar a agenda para nós a agenda na política para mim é o mais importante em, em, em qualquer setor mesmo no, no instituto que seja pequeno até na no congresso nacional na política nacional é eu tava na, na paulista no dia 15 e cara tipo é inacreditável ver aquele um milhão de pessoas, assim, é, é algo fora do, do, do comum, assim, é, é sensacional. E ainda mais ver que o pessoal mesmo, Kim e o Renan, estavam falando de pautas libertárias, e eu, vim, eu fui conversando né, no caminho com o pessoal no metrô, e o povo estava falando tal de Milton Friedman, de Hayek e tudo mais, tipo, isso me deixou muito feliz, em ver que o liberalismo está tá sendo levado assim a, a lugares muito fora da internet. Bom, é, para finalizar, é, eu só gostaria de falar para a galera que vai acontecer em outubro desse ano, 2015, a conferência nacional do EPL e que quem quiser comprar ingresso com 25% de desconto é só colocar a CPL lá no site do Eventic. E o Estudantes pela Liberdade deu essa promoção aí pro pessoal do podcast e do Conectados pela Liberdade. É, vamos falar da, da matéria agora da Carta Capital. Cara, é que, tipo, não vai mais dar tempo pra falar sobre é, isso. Cara. É. Vai, então tá, né? Bom, se vocês falarem que... Se vocês quiserem falar... Se vocês quiserem falar em 5 minutos menos, acho, 2 minutos, dá tempo. Cara, deixa eu falar rápido, então. Então fala aí. Puta que pariu. Eu tava na página aqui, cara. Pera aí? Cara, ah, eu vou falar algumas coisas daí tipo, vocês complementam. Tipo, eu vou falar uma coisa só que eu achei interessante, sabe? Ah, cadê? Ai, caralho. Então, eles fizeram, na verdade, um salto gigantesco, cara. É, porque eles conectaram o EPL ao SFL que na verdade o EPL é independente, mas tudo bem, é, e o SFL ao Keiro Institute dos Estados Unidos, e o Keiro, eles falaram que, acho que 1% ou 2%, que ele é que ele recebe dinheiro dos irmãos Koch, e dias eles fizeram a ligação que o EPL recebe dinheiro deles, o que é até impraticável, porque eles não para fora dos Estados Unidos, então, tem, na verdade, essa desinformação total que eles fizeram sobre a estrutura do EPL, sobre tudo isso, é, na verdade deu mais gás ainda pra gente a gente tem muito mais acesso ao site, a fanpage do que tinha antes na verdade, então o que eles fizeram foi até bom pra gente fala mais coisa aí eu é. acho que é importante a gente abrir o jogo, é que bom, já era né, velho. a carta capital desmascarou a gente é tudo gente treinado da CIA é, pra implantar o liberalismo no Brasil porque a gente sabe que só um modelo social democrata pode prosperar Aí o que é que Barack Obama quer? Barack Obama quer que a gente vive tudo liberal que se a gente for ser liberal, aí o Brasil <risos> para de crescer, aí o Brasil acaba Então, a gente é toda a gente da CIA, recebe bilhões por mês para é, disseminar o liberalismo por aí e a carta capital realmente pegou a gente <risos> Eu, Falando em números no mês de fevereiro, o site do EPL teve 9.452 acessos, foi antes do, da matéria da Carta Capital. No comecinho de março, foi quando saiu a matéria da Carta Capital, e no mês inteiro de março nós tivemos 22.545 acessos. É, foi mais de 100% de aumento. É, eu só queria falar para o editor da Carta Capital, que pegou essa notícia e e soltou na, na internet, não sei se foi para a revista. E quando estiver em São Paulo, eu faço questão de ir lá tomar um café com ele, dar um abraço nele, agradecer, porque muita gente procurou, o Bolsonaro ficou famoso, o Juliano Torres ficou rico da noite por, di, por dia, é, já que ele recebe dinheiro dos coxas, e nosso trabalho foi alavancado pela esquerda brasileira. Agradecemos demais vocês... <risos> Estamos fazendo tudo errado, muito obrigado. É, a matéria saiu do blog, outras palavras, e a Carta Capital só foi lá e copiou na íntegra sem fazer um mínimo de pesquisa. E aí saiu falando, merda, e deu um, um, uma repercussão gigantesca pro EPL. A gente nunca teve tanto acesso e provavelmente no próximo semestre a gente vai bater o recorde de coordenadores. Um Graças abraço a Carta, a carta capital. Capital aí. Obrigado, carta capital. A gente ama, tá? De coração. Bom, finalizando o podcast hoje, é, eu só gostaria que vocês fizessem cada um as considerações finais e eu vou pedir para o pessoal curtir o, a nossa página no Facebook do podcast EPL e se inscrever no canal do Estudantes Pela Liberdade. É, Luiz, suas considerações finais. Quero agradecer a você por ter me convidado, nós os conhecemos mês passado, é, infelizmente Peço desculpa aí para os meus coordenadores, que no último mês eu fiquei com muito trabalho para fazer, estou desenvolvendo um projeto novo e é, na, na, área de, de, na área pessoal. e é, Semana que vem eu volto após a visita da Glória. A, visita, a Glória vem dia 6 de abril aqui para Curitiba, fica três dias, vai é, palestrar nas quatro principais universidades na Associação Comercial do Paraná, com o EPL presente, logo do EPL nas divulgações, vou falar sobre o EPL na palestra. É, a partir do, do final de abril, eu começo um projeto novo aqui, o Clube Ágora. Para quem não sabe, Ágora era onde as pessoas debatiam na Grécia Antiga e tem muito a ver, e, e negociavam o livre mercado na Grécia Antiga, eram, eram feitos na Ágora, é, que é um grupo de debate, Uh, quero agradecer ao pessoal do IBMEC, o Marcos, que é o coordenador do, do octógono, e o Bernardo, por ter me indicado que esse projeto é deles, nós uh, vamos vincular o octógono aqui, queremos trazê-los para cá, para nos, nos ensinar a, a, a debater de fato, e agradeço muito a EPL pela toda a oportunidade que tem me dado nesse último ano, e uma boa noite e um abraço para todos. É, Rafael, suas considerações? Bom, eu agradeço pelo convite, Rafa, primeiramente. Muito obrigado, foi muito bom estar aqui. É um podcast bem legal com pessoal bem bacana. E é só isso mesmo, foi muito bom estar aqui. A participação foi excelente, o podcast só está crescendo cada vez mais. E a EPL também. Eu gostaria de mandar um abraço bem carinhoso para a Carta Capital e dizer que eu a amo muito por estar ajudando tanto o movimento liberal no Brasil. É, Stefano, suas considerações finais. Bom, obrigado, Rafael, por me convidar. Obrigado, França e o outro Rafael. <risos> obrigado a todo mundo que está ouvindo. É, eu queria divulgar um projeto que eu estou desenvolvendo aqui na minha cidade de Niterói, que se chama Anarcocapitalismo, que é um site que, na verdade, eu quero que seja um centro sobre o pensamento de uma sociedade sem Estado, baseado em voluntarismo. E, bom, na minha cidade foi, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro, é onde nasceu o Marcelo Freixo, então acho que não teria lugar melhor para isso É isso, valeu pessoal Bom, é, boa noite a todos e eu fui citado no, no, na matéria da Carta Capital que foi escrita por André Levi do blog Outras Palavras e um monte de gente está é, conhecendo agora o liberalismo e muita gente vem me perguntar é, para poder entrar, para ser coordenador do IPL, por causa desse esquerdinho André Levy. Então, chupa a carta capital e chupa André Levy. Boa noite. Valeu, André. Editor, lembra de cortar essa parte. <risos> Eu gosto. <risos> Essa parte também. <risos> Essa parte também. De preferência. <risos> Eu sou sair uma dessa no meio. <risos> <risos> Oi, Stefano. Fala daqui. De... Foi em São Paulo também. Um pouco pra galera pra ficar sabendo. <risos> então, galera. Tem é um ponto bom <risos> <risos> Achei meio caro <risos> <risos> uh, Vamos lá